A gente também quer estar nas salas de poder que se definem sobre as nossas vidas, sobre os nossos rumos, as nossas trajetórias. Eu acho que isso é uma questão muito importante para nós. Olá pessoal, meu nome é Gisele Chaves e estou de volta na apresentação do Balbúrdia, o podcast do Gabinete 24. Este é o nosso sexto episódio e também o final do primeiro semestre de mandato aqui na Câmara Legislativa do DF. Para fazer uma avaliação desse período, estamos aqui, claro, com o deputado Fábio Félix, mas o programa de hoje vai ser um pouco diferente, né Fábio? Olá pessoal, tudo bom? Gisele Tá de volta agora, né? Estamos aqui novamente. <risos> gravamos alguns episódios sem a Gisele, um com a Verônica e um com a M Eri Gambiarra, que foi o nosso especial LGBT. Eu quero falar de vários assuntos, inclusive responder um pouco o que as pessoas têm falado sobre o mandato nas redes sociais, ao vivo, fazer uma avaliação como foram esses primeiros seis meses, né? Tanto de experiência política, mas pessoal, do que é estar num espaço legislativo, né? Isso mesmo, Fábio. Eu queria começar perguntando para você como tem sido essa recepção do mandato nas ruas. O que as pessoas mais te perguntam sobre essa experiência... Tem uma coisa engraçada, eu encontro as pessoas, quando você conhece alguém, as pessoas, a primeira coisa que elas perguntam é Como é estar lá? O que é estar nesse espaço? A gente que tem uma história de militância, de ativismo social na cidade, a gente sabe como ao longo das nossas lutas a gente não encontrou pontes na Câmara Legislativa do DF, então a gente tinha muita dificuldade de encontrar parlamentares que lutavam, que representavam as nossas lutas. E a gente sabe que é difícil, né? porque a institucionalidade, ela tenta ao máximo se separar das pessoas. Parece que é a dinâmica de funcionamento da institucionalidade. Então as pessoas perguntam muito, e aí Fábio, como é que é estar lá? Como é que é estar nesse espaço? Isso é interessante, porque um dos motivos que a gente está aqui é para disputa de narrativa da sociedade, né? Não é à toa que a gente disputa as eleições, é porque a gente quer que a nossa voz, que as nossas ideias, os nossos valores, eles tenham espaço nas instituições e que a gente possa defender aquelas pautas que a gente sempre defendeu na rua, nos movimentos sociais, no movimento da infância, no movimento estudantil, no movimento de direitos humanos, no movimento LGBT, tem a voz na Câmara Legislativa do DF e que os discursos conservadores não passem com tanta facilidade, não sejam vitoriosos. É por isso que a gente está aqui. Eu fui em Bogotá recentemente participar do encontro de lideranças LGBTs das Américas e teve um deputado LGBT da Colômbia, que é um congressista, Maurício Toro, e ele falava assim: Por que que você é deputado federal? Qual qual o motivo você virou deputado federal? E ele, ele respondia: Eu quero estar, eu queria estar nos espaços onde decidem sobre as nossas vidas. Então, como é LGBT, ele falava isso. A gente queria estar tá no espaço que define sobre as nossas vidas. E eu acho que isso tem um pouco a ver com o que a gente é quer, né? com o que a gente defende. Hoje, como primeiro deputado do PSOL, como alguém que defende as políticas sociais, que enfrenta esse ultraconservadorismo, essa perspectiva da extrema direita que cresce muito no nosso país, a gente também quer estar nas salas de poder que se definem sobre as nossas vidas, sobre os nossos rumos, as nossas trajetórias. Eu acho que isso é uma questão muito importante para nós. E Fábio, são seis meses, é o primeiro mandato de um LGBT assumido, que tem orgulho de falar da sua sexualidade, que traz esse tema para o debate público, Público, né, para transformar é, esses anseios da população LGBT, aí em políticas públicas. Como que você avalia esses seis primeiros meses? Tem uma, um debate que a gente fez muito ao longo da campanha, e eu acho que tem a ver com as nossas vidas, né, que é a representatividade, né? Como estar nos espaços transforma também os espaços. Porque não que a representatividade sem conteúdo ela tenha validade. Porque tem muita gente que diz que é, é representativo de certa agenda ou é representativo, digamos assim, de forma pessoal, mas não defende aquela agenda política, aquele programa, então é uma representatividade vazia. São pessoas que são utilizadas pelo mainstream da política, pela lógica hegemônica, mas acabam defendendo os valores conservadores ou os mesmos valores que já têm hegemonia e mais poder na sociedade. Então a representatividade ela só é útil para a transformação social se ela vier acompanhada de conteúdo e muito conteúdo. Né? Então acho que isso é uma coisa importante que seja dita. Né? Ela vazia, ela não consegue trazer as consequências os desdobramentos que a gente luta tanto. Mas a representatividade faz muita diferença. A gente tem um LGBT sentado na primeira fileira da câmara legislativa, debatendo projetos, discutindo temas, fazendo contraponto a essa lógica, essa onda conservadora que a gente vive na sociedade. Em tempos de Bolsonaro na presidência da República, faz toda a diferença, né? Faz diferença para o debate público, faz diferença para a narrativa que a imprensa apresenta para a sociedade, faz diferença para o debate com os outros parlamentares, porque eu faço um debate muito franco, muito duro. Às vezes de briga, de contraponto, mas também muito franco de ouvir a opinião de todo mundo, de me propor de fato ao diálogo né, e trazer elementos para tentar mudar a opinião dessas pessoas. E uma coisa que eu percebi aqui é que, falando de ser um parlamentar LGBT, é que desde que eu entrei na Câmara Legislativa, nós não tivemos nenhum pronunciamento né? ao longo do semestre no plenário da Câmara falando sobre essa questão. Nenhum outro parlamentar que tem posição divergente da nossa falou sobre o tema, porque sabe que não que a gente impeça alguém de falar, mas sabe que do outro lado também vai ter um debate qualificado, especialmente um debate qualificado sobre essa temática, e uma defesa intransigente dos direitos, da diversidade da dignidade da população LGBT. Então isso já foi um grande passo. Né? Então essa representatividade simbólica e o fato da gente falar sobre isso, porque não é só eu ser LGBT, né? eu sou um gay, que me assumi aos 16 anos, saí do armário numa luta que foi um grande ato político na minha vida e tenho muito orgulho da minha orientação sexual. Então, por si só, isso já é uma bandeira, né? uma bandeira importante e simbólica do nosso mandato, não a única. Nós falamos ao longo dos seis meses de muita coisa, mas é uma bandeira muito fundamental do nosso mandato. E só de eu pisar no plenário, às vezes mesmo sem tocar no tema, o tema LGBT está presente, porque tem um LGBT presente no plenário da Câmara Legislativa do DF, que fala sobre isso, é da primeira vez. E você tocou num ponto que é o diálogo, né, Fábio? Eu acho que esse diálogo trouxe uma consistência para o seu mandato que é impressionante, é de admirar aqui os números e em seis meses você conseguiu aprovar seis projetos, né? Eu acho que está aí quase que na liderança se a gente for fazer um ranking dos deputados. O que, que você gostaria de destacar desses projetos que foram aprovados? Muita gente mede o parlamento pelos projetos, né especialmente a imprensa. A imprensa pega muitos projetos como parâmetro, né? Eu nem acho que seja um principal parâmetro, né mas é um parâmetro importante. Eu tenho muito orgulho de já ter aprovado mais projetos que o presidente da República, Jair Bolsonaro, aprovou no 30 anos dele de Congresso Nacional. E eu já provei, nós já aprovamos coletivamente mais na Câmara Legislativa, porque isso não é um esforço meu. É importante dizer, Gisele, você é parte disso, que nós temos um gabinete 24, que é um gabinete que não é, não são empregados do gabinete. É um gabinete militante. Né? O gabinete, todo mundo do gabinete entende muito a importância de fortalecimento, engajamento desse mandato. E do papel histórico que esse mandato cumpre, né? eu acho que todo mundo que está hoje no gabinete 24 tem uma missão nós estamos com um gabinete de resistência de um LGBT, um gabinete socialista, um gabinete com diálogo popular, um gabinete que defende uma pauta absolutamente diferente na, na agenda de gênero, na agenda de igualdade racial, no enfrentamento ao racismo, entre outras pautas, um gabinete na era Bolsonaro. Então todo mundo aqui é um agente permanente da transformação. É uma responsabilidade quase que ideológica, moral, que nós temos aqui. Então acho que o gabinete fez uma grande entrega. O Gabinete 24, que a gente tem tanto orgulho de falar, fez uma grande entrega para a sociedade. Projetos de lei de diferentes temas mas que tratam de temas estratégicos para a cidade. Né? Nós criamos o prêmio Marielle Franco na Câmara Legislativa do DF, uma câmara tão conservadora, mas que tem um histórico conservador, mas ela aprova um prêmio de direitos humanos Marielle Franco. Isso é muito imponente e, e de forma unânime, né? com unanimidade. A gente aprova o dia de luta pelo passe livre no calendário oficial do DF. É uma, parece uma coisa muito residual, simbólica, mas a gente está apontando e criando um dia de luta pelo passe livre enquanto o governador tentou retirar o passe livre estudantil. Então, isso tem um papel potente né? Para a cidade né? A gente aprova Junto com a deputada Arlete Sampaio A humanização dos processos de desocupação A gente sabe como a questão fundiária no DF ela é muito complexa Há um déficit habitacional imenso Tem quase 100 mil pessoas sem moradia no Distrito Federal Quer dizer, mais de 100 mil pessoas Sem moradia no Distrito Federal E as desocupações muito violentas isso tem um histórico, né? E, e esse projeto é um projeto importante para nós, né? Entre outras proposições como a prevenção do suicídio da população LGBT e mais, porque a gente sabe como as pessoas que estão em situação de violência e sofrimento, né? O suicídio acaba sendo uma alternativa e a gente precisa combater isso, enfrentar, tratar esse fenômeno e essa questão com muita seriedade. Então eu tô muito orgulhoso que a gente tenha feito isso de forma coletiva. A Comissão de Direitos Humanos da Casa também atuou de forma muito potente acompanhando todos os protestos, reuniões pré-protesto, é, acompanhando muitos casos e denúncias que chegaram à comissão de todos os lados de todas as vernizes ideológicas e a gente acompanhou, deu encaminhamento produziu relatórios, visitou instituições então acho que um trabalho muito produtivo e construído de forma coletiva, eu acho que isso é muito transformador E também foi um mandato muito presente nas ruas né Fábio, ao lado dos trabalhadores dos estudantes em lutas aí, muito importantes. Não, com certeza a gente, você acompanha de perto isso, né o Thiago que está aqui na sala com a gente também, a gente acompanhou de forma muito mobilizadora os movimentos sociais. Então, os movimentos são a voz de transformação da cidade. o Nosso mandato, ele é só um espaço de representação. A gente precisa ecoar para dentro dessa instituição né, os significados dessa luta, mas as lutas elas acontecem nas ruas. Então, como eu falei, eu sou um LGBT, mas nós não somos um mandato de uma nota só. Então, nós temos audiências públicas de defesa dos trabalhadores, para pautar a cultura, de defesa do carnaval, de defesa defesa da população indígena, pensando na questão LGBT, mas pensando também a questão das mulheres, né? Como é que a gente enfrenta o fenômeno que é gravíssimo do feminicídio no Distrito Federal? O enfrentamento à intolerância religiosa, que é uma questão muito grave também. Então, enfim, a gente pensou num espectro muito amplo, né? O combate às privatizações. Então, a gente se debruçou. Né, sobre a situação de cada uma das empresas públicas do DF, a Caesb, a Seb, o Metrô, o BRB, para poder entender a situação e fazer um contraponto a essa perspectiva equivocada do governador nessa área. Então, a gente esteve muito nas ruas, participando das assembleias, das mobilizações. O gabinete teve um papel preponderante no dia 15 de maio na luta em defesa da educação e dia 30 de maio também nas lutas na rua, na greve geral. O gabinete atuou muito nessa conexão com a rua, que eu acho que é o fundamental para um gabinete que é representativo. Né? Quem ocupa o poder legislativo, eu não sou a voz de mim mesmo. O nosso gabinete não é a voz de si mesmo, nós somos a voz daqueles que nos elegeram, mas mais do que isso, a voz dos valores que a gente defende na sociedade e que muitos movimentos ecoam todos os dias na sociedade. Fábio, você falou um pouquinho sobre essa questão das empresas públicas, então eu vou puxar um pouco aqui o é, um enfrentamento ao governo ibanês. O seu mandato também é um mandato reconhecido por fazer essa sua oposição a vários pontos, várias políticas públicas que o governo ibanês tem tentado implementar. O que, que você gostaria de destacar para a gente desse enfrentamento ao governo local? Olha, são muitos temas, né? Assim, a gente tem muitos problemas com o governo ibanês. O primeiro deles é a forma de governar. Isso tem a ver com a cultura política. O governador ibanês passou a campanha inteira falando que o, o significado da campanha dele, e ele convenceu muitos trabalhadores da cidade, muitos moradores do Distrito Federal, de que isso daria certo, né? que ele era novidade política. E que ele mudaria a forma de fazer política. E o que a gente percebeu é que ele acaba mantendo as mesmas e velhas formas de fazer política. Não só porque ele é de um partido muito tradicional da política brasileira, mas porque ele implantou uma lógica de se fazer política onde muitas vezes não se discute os temas com consistência. Né? O poder legislativo fica no segundo plano e a gente fez esse contraponto programático ao longo de todos os seis meses de enfrentamento que a gente teve nessa casa. O primeiro momento crucial foi quando ele resolveu ampliar o Instituto Hospital de Base. Ele fez uma convocação extraordinária da Câmara Legislativa, uma convocação desnecessária, não precisava convocar a Câmara Legislativa, porque ele sequer tinha os dados e elementos para poder ampliar um instituto que ele criticou ao longo da campanha, que era o Instituto Hostal de Base. Então ele traía um pouco né, o, o discurso dele na campanha eleitoral, isso é um problema grave. Convocou os deputados, né, forçou a aprovação da ampliação deste instituto para o Instituto de Gestão Estratégica. Isso é gravíssimo, é né? um instituto que não mostrou que veio, né? é, uma, é, uma, é uma experiência que eu acho que ela terceiriza, ela desresponsabiliza o Estado na gestão da saúde pública. Então acho que esse é um momento grave. A segunda coisa é que o governo ele sempre protocola um projeto aqui muito ruim para tentar mediar esse projeto. Né? Assim, isso é ruim porque é um projeto que não tem dados, ele não parece que é, os secretários e muitas vezes alguns gestores não compreendem e não querem se propor a debater aquela política pública. Então isso é um problema grave. Acho que teve um gesto muito forte no início do governo, hoje isso diminuiu um pouco, mas teve um gesto muito forte de aproximação com o governo Bolsonaro de fazer sinalizações, de defender as perspectivas do governo Bolsonaro. Isso é ruim. O governo Bolsonaro é o governo mais atrasado da história do nosso país. O ibanês, por mais diferenças que eu tenha com o governador ibanês, o governador ibanês já foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Distrito Federal. É um cara que, em tese, defende valores democráticos, defende direitos sociais, direitos humanos. Então, acho que essa aproximação com o Bolsonaro nós temos que repudiar. Óbvio que ele vai manter relações institucionais, porque ele é um governador de uma unidade da federação. Agora, não dá para fazer gestos de aproximação ideológica com esse governo, né? mesmo que ele seja um governador do BMDB. Né? O MDB não tem que se prestar a isso nem na Câmara Federal, muitos parlamentares do MDB têm criticado o governo Bolsonaro. Então essa aproximação dele, acho que é uma aproximação ruim, um péssimo gesto para a cidade, um péssimo gesto para o Distrito Federal. As privatizações, né, também muito corridas, uma palavra que eu uso muito, assodada, que você mesmo brinca, né, Gisele? Então assim, sempre muito assodadas essas privatizações, sem discussão, não discute com as categorias, trata mal os trabalhadores das empresas públicas, né? traz os dados de forma distorcida para parecer que essas empresas não têm condições de ficar de pé públicas. Eu acho que são áreas estratégicas e tem que ser públicas Sim, a militarização das escolas, que eu acho que é consequência dessa, dessa aproximação com o governo Bolsonaro, muito ruim, também de forma acelerada, sem discussão, sem metodologia. O que as escolas precisam é de mais perspectiva pedagógica. Não é de polícia militar dentro das escolas, isso é grave, a gente tem combatido e enfrentado essa questão. E o passe-livre foi uma luta política muito grande nossa, nessa casa, ao longo dos seis meses de mandato. O governador queria limitar o passe-livre estudantil, o primeiro queria tirar. Depois queria limitar e nós tivemos uma conquista. Essa conquista foi a retirada do projeto, né, que o governador retirou. Né, eu acho que isso é essa retirada ela é fruto da mobilização, né, dos movimentos sociais, do movimento passe livre, dos movimentos de juventude da cidade conseguiram mostrar a importância, né, dessa conquista histórica que é o passe livre estudantil esse também foi um período de muito sucesso aí nas suas redes sociais, né? Muitas mensagens de apoio, de carinho. Como é que tem sido isso? Olha, isso é muito legal, Gisele. Eu... Até me surpreende, porque no momento onde a classe política é tão... Sem credibilidade, né? E as pessoas sabem que eu não sou um político profissional, né? Eu sou um servidor do sistema sócio-educativo, sou um ativista da cidade e estou nesse lugar de deputado distrital agora. Eu acho que as pessoas também diferenciam muito isso, assim. Como eu tenho sido acolhido? Não só nas redes, muita mensagem de carinho, muita mensagem de apoio, muita gente querendo estar na essa rede voluntária do mandato, do Gabinete 24, isso é muito legal isso ajuda, dá muita energia pra gente conseguir continuar caminhando, porque essa luta é dura, a gente trabalha 14, 16 horas por dia, né, pensando a cidade, pensando os problemas trabalha tecnicamente, produzindo comunicação, produzindo mobilização, articulação, o mandato é algo muito custoso né, então é muito, é muito importante o apoio das pessoas, e na rua é muito legal você chegar no lugar e falar: ah, quero te dar um abraço quero te dar força, você vai conseguir você nos representa, ou, votei em sei, tô contigo, tô orgulhoso desse voto, ou não votei, mas caramba, me surpreendi com o mandato de vocês, é um mandato muito legal, então tem sido, assim, surpreendente, isso tem aquecido muito a gente pra gente continuar lutando. E todos os dias, a nossa equipe de comunicação registra aqui muitas perguntas, Fábio, muitas dúvidas, muitas mensagens de apoio nas redes sociais. Estamos aqui com a Verônica e com a Alexandre, que também fazem parte da nossa equipe de comunicação do Gabinete 24, e agora nós vamos ouvir o que os nossos seguidores comentaram sobre o mandato. Agora, no final do semestre, foi votada a Lei de Diretrizes Orçamentárias do governo. E o mandato conseguiu aprovar uma emenda, incluindo no orçamento, o pagamento da terceira parcela do aumento dos servidores, que estava previsto lá desde 2015. Algumas pessoas ficaram sem entender como isso vai funcionar exatamente. A Vivian, pelo Facebook, perguntou assim, Fábio, o governador pode negar esse pagamento? Olha, então, a LDO ela é uma lei que tem um caráter mais propositivo. Né? Então, a gente se esforçou muito, porque a gente tem achado muito ruim as primeiras medidas do governo para o serviço público. Sempre que o governador pode, faz uma fala né, que ataca os servidores, como se os servidores do Distrito Federal fossem um problema. E não são. Os servidores têm se dedicado ao longo de diferentes governos, alguns desses são desgovernos e eles têm se dedicado muito para as políticas públicas funcionarem. Então nós lutamos para que tivesse incluído na LDO a previsão orçamentária e a autorização para que o governo pagasse a terceira parcela a partir de 2020. Isso é algo muito importante porque é uma demonstração de um gesto de força que por unanimidade a Câmara Legislativa deu esse, esse encaminhamento ao governo. Então, assim, o governo pode não pagar, porque ainda a outra peça orçamentária vai ser avaliada agora, até o final do ano. Né? O governador pode tentar fazer alguma manobra nesse sentido, até porque o perfil da LDO é autorizativo. Mas eu acho que é um gesto importante que dá instrumentos para o movimento sindical e para os trabalhadores se mobilizarem. Sobre a militarização das escolas, tivemos um caso de denúncia de assédio há algumas semanas e, no mesmo dia, o mandato e a Comissão de Direitos Humanos da CLDF foram apurar o caso no Sede 9 de Sobradinho. Algumas pessoas fizeram perguntas na época e queríamos destacar o comentário do Marco no Instagram. Nobre deputado, quando sai o relatório sobre o assédio na escola militarizada do DF? Quero acompanhar. Não entendi ainda a relação institucional com o um fato lamentável ocorrido. Grande abraço, bom trabalho. Primeiro, agradecer a pergunta do Marco. né? É, a gente tem acompanhado com muito cuidado a questão da militarização das escolas, porque a gente não está querendo acompanhar a militarização para, de alguma forma, atacar qualquer instituição. Não. A gente está cumprindo o nosso papel legislativo, que é um papel fiscalizador. Essa é a nossa função. Né? Então, as escolas militarizadas, a gente acha que tem um problema metodológico nelas. Né? O problema de raiz. A forma como o governo instituiu esse processo que ele chama de gestão compartilhada no Distrito Federal, na educação do Distrito Federal. Então, com essa forma que o governo instituiu, a gente acha que os desdobramentos podem ser muito negativos para o processo educacional, sem critério, sem metodologia, eh, sem projeto político-pedagógico e etc. Entre tantos problemas que as pessoas já conhecem, conhecem nossa opinião, porque a gente tem se posicionado eh, em vários momentos sobre esse tema. Então, nós criamos na Comissão de Defesa dos Direitos Humanos uma subcomissão de militarização, composta por mim e outros deputados, e a gente vai produzir a partir de todo o subsídio a visita em todas as escolas um relatório um relatório sobre essa questão que deve ficar pronto eu imagino que até setembro esse relatório concreto ele vai ser levado para as instituições tanto para a polícia militar que é quem tem tocado o projeto, com a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Educação. Nós vamos apresentar esse relatório da subcomissão na Câmara Legislativa e nós vamos enviar para o Ministério Público, para a é, promotoria que cuida dessa área de educação e para a promotoria dos direitos da infância e adolescência, porque eu acho que são promotores que precisam saber do que está acontecendo nas escolas. né? Então, acho que é muito importante a gente estar tá antenado, acompanhando de perto a questão da militarização e produzir esse relatório para que as instituições possam atuar nessa questão específica. E Eu acho que, como já falei antes, nesse próprio podcast nosso, eu acho Acho que a questão das escolas, né, a solução da educação do Distrito Federal passa muito longe da militarização. Muitas pessoas enviam mensagens de apoio ao mandato, como o caso do Júnior Maia, que nos escreveu. Muito orgulho de ter um deputado distrital LGBT que luta pelos direitos das minorias, principalmente nesse cenário político atual tão difícil. E muito orgulho de saber que eu fiz parte dessa história. Teve também uma mensagem bem efusiva do Pedro Alcântara. Fantástico! Uma luz no fim do túnel. Estou gostando muito dos seus posicionamentos, bem coerentes com seu discurso de campanha. Parabéns! E a nutricionista Michele, que enviou. Agradeço demais o seu apoio, deputado. Acompanhei a sua trajetória pela minha amiga Camila Carvalho e hoje eu tenho mais que respeito e admiração pelo seu esforço e caráter. Agradeço em nome de todas e todos os metroviários. E o Felipe Fluido, que disse... Parabéns, Fábio, por liderar essa vitória da juventude do DF, mantendo o busão e o metrô grátis aos estudantes. Minha formação teria sido impossível sem esse direito nosso. O que você tem a dizer para essas pessoas, Fábio? Eu fico, assim, muito, muito feliz de poder ler essas mensagens. Eu acompanho de perto, né? Todo mundo sabe as redes também. Então, sempre respondendo, lendo tudo que chega, conversando com as pessoas diretamente, porque eu acho que esse acompanhamento direto, ele é muito importante nas redes. Então, eu faço questão também. E eu acho que é muito legal quando eu vejo essa onda, né? Assim, porque a política, às vezes, ela é tão dura, né? Assim, e essa onda de afeto, ela é, é o que dá pra gente combustível pra continuar, sabe? Em alguns momentos que você pensa, nossa, são tantos ataques, são tantos direitos, né? Ao mesmo tempo que as pessoas querem desmontar e os direitos, eles... A gente fala neles do ponto de vista conceitual, mas eles têm a ver com a vida da gente, né? E a vida da gente é concreta, porque a gente é ser humano, porque a gente tem afeto, tem sentimento. Então, eu acho que é muito legal quando as pessoas percebem que o nosso mandato é um mandato que atua com verdade, é um mandato que atua com... É... Com essa caracterização de que a gente precisa transformar as coisas e que isso só pode acontecer de forma coletiva. Então, eu fico muito, muito feliz com as mensagens. Quero dizer para todo mundo que o nosso Gabinete 24 está de portas abertas para a participação das pessoas. Quem não pode estar tá aqui presencialmente, mas quer estar tá online, quer estar tá mais junto da gente. Quem puder fazer uma visita assim vai ser muito bem recebido. Um abraço sempre ajuda a gente a continuar. E a gente tem uma equipe muito legal. E as pessoas podem se envolver mais e ajudar a gente a mobilizar e a transformar a nossa cidade. Pessoal, é isso. Estamos chegando ao fim do nosso episódio e também ao fim de um semestre de intenso trabalho pela população do DF. Estaremos de volta em agosto com mais debates importantes para você acompanhar. Legal, valeu, Gisele. Foi mais um podcast. Estou muito animado com esse projeto aqui, Balbúrdia. E o programa está disponível no Spotify, iTunes, SoundCloud e no aplicativo de podcast sua preferência. É isso, pessoal. Até breve. Até breve.